Alô, nossos seguidores que nos seguem nesse momento, é Remix no ar, nessa manhã de segunda-feira. Estamos aqui no município de Mafra, na defesa civil. E claro que nossos seguidores estão acompanhando o granizo que aconteceu ontem à noite aqui no município, numa faixa do município e deu muitos transtornos, muitos prejuízos. O prefeito Emerson Massa está conosco para atualizar essas informações, também fazer pedido às pessoas que estão nos acompanhando e conosco também é o coordenador da Defesa Civil da região, Sargento Santos, para orientações também aos nossos seguidores. Prefeito, domingo, a tarde tranquilo, um, ou até um tempo legal, a previsão sempre se tem, às vezes não acontece, mas ontem infelizmente aconteceu. Bom dia. Bom dia, Marte, bom dia, bom dia ao, ao ouvinte da, da RBIX. É, foram praticamente ali 15 a 20 minutos de terror que a gente viveu ontem. Né? Estamos ainda realizando levantamentos, mas já passou de 500 famílias atingidas, isso aí pode chegar até um número de 800 famílias atingidas, isso aí multiplicando em pessoas pode chegar a um número de 7 a 8 mil pessoas né? que, que sofreram danos aí com, com essa chuva de granizo. Estávamos trabalhando desde ontem, já correndo atrás, é né? claro que ainda é o momento que estamos trabalhando de forma paliativa, fornecendo lona para que as pessoas consigam cobrir é, é, é, e cuidar dos, dos pertences que restaram. Né? Mas já fiz o contato com o governador ontem à noite mesmo, o governo do estado também está nos auxiliando através da defesa civil, está aqui o nosso coordenador de defesa civil da região, né, é, estamos já correndo atrás aí, fazer um levantamento de danos materiais, principalmente telhas, né, para que a gente consiga auxiliar toda a nossa população à frente, então já fazer uma solicitação para aquelas pessoas que sofreram danos realmente, é, que ainda não tiveram na defesa civil, venham até aqui para que possam estar fornecendo contato, é, um levantamento estimado também de número de telhas aí que foram danificadas para que a gente possa estar fornecendo esse material. Fornecedor de telhas já está acionado, né? então a empresa, a fábrica de Curitiba já está acionada, já está em prontidão. Estamos apenas fazendo esse levantamento para poder receber esse material e poder distribuir para as famílias que precisam. Também já temos um, uma parceria também com o próprio Quinto º RCC, o Exército Brasileiro, já fizemos o um contato, já está em prontidão também para ajudar na logística de distribuição. Então, com certeza, é, a gente unindo forças, a gente vai conseguir superar isso aí e vamos sair mais forte. É, graças a Deus não tivemos nenhuma informação referente a danos físicos, né? é, é, em pessoas mesmo, né? não tivemos um, só apenas danos materiais. Então, para a gente, isso aí já é uma vitória, né, que além desse prejuízo material, tivesse qualquer tipo de, de alguém... Aí machucado, é, o morte, que fosse Deus o livre, graças a Deus não tivemos. Né? Então vamos seguir em frente com o levantamento dos danos materiais para que a gente consiga realmente ajudar as famílias a recuperar. Sabemos que não foi somente na área urbana, também a área interior foi muito atingida. Já estamos também buscando fazer um levantamento dos prejuízos nas lavouras que foram causadas para que também a gente possa estar aí é, repassando ao Estado, possa também é, poder acionar os órgãos competentes. Vamos estar realizando aí também o decreto de calamidade pública no município para que as pessoas que foram atingidas possam também estar é, podendo sacar FGTS, né, Podendo ter todo o auxílio necessário do governo federal, do governo de estado e do município. Pode ter certeza que não não estamos medindo forças aí para fazer o melhor para a nossa população. Estamos aqui desde ontem, não paramos, correndo atrás para realmente dar o suporte que a nossa população precisa nesse momento tão delicado que estamos vivendo, né? Prefeito, pela sua fala e até pela maneira como está a própria defesa civil e outras secretarias que também estão enganjadas juntos nesse momento aqui no município. Uma resposta rápida. Eu fiquei muito satisfeito com o tempo de resposta. Eu acho que não fazia nem meia hora que tinha acontecido. E nós já tínhamos praticamente 30 servidores aqui participando. Além da equipe da defesa civil que já estava aqui. Todos os secretários, vereadores estiveram aqui presentes também. Então, isso a gente fica, fica feliz que o, o, o povo se é unido, né? a equipe é unida e está pronta para atender a nossa população nesse momento que ela está mais precisando. Nesse primeiro contato com o prefeito Emerson Massa, Rio Mafra Mix, R-Mix no ar, o que, que o senhor deixa para a população nesse momento? Claro que tem que manter a calma, mas é difícil. É difícil, é difícil, mas o é, pessoal não tem o que. Tem... Outra coisa a ser feito agora, a gente precisa é, pensar com tranquilidade. né Não adianta a gente deixar as emoções aflorarem e, e tomar decisões em cima de emoções. Né? Então, a gente precisa pensar de forma coerente, de forma inteligente. Então, estamos organizando aqui todos esses cadastros, de informações. Pode ficar tranquilo que nós já estamos acionando é, é, fabricantes de telha que vão estar fornecendo para nós. Então, pessoal, vocês vão receber telhas, pode ficar tranquilo. Né? Falei pessoalmente com o governador, o governador garantiu que a gente vai estar recebendo todo o suporte aí do estado também né? a prefeitura também está mobilizada, é, seja com, com colchões, seja com cesta básica para aqueles que precisarem, que estão com, tiveram perdas realmente né, do, de, de, de, de alimentos também, vamos estar dando todo o suporte necessário. a equipe da ação social já está em campo, já está nas casas, já estão levantando informações. Estamos aqui na Defesa Civil, o pessoal que está precisando de, ter, de, de, de lona, né? Estamos fornecendo toda a lona. Ontem, tínhamos um estoque pequeno aqui, mas fizemos toda uma mobilização. A, a, as lojas de materiais de construção também ajudaram, trouxeram lodas para a gente, né? É, tivemos ajuda do próprio prefeito de Itaiópolis, esteve aqui trazendo material, o prefeito de Canoinhas, né? o prefeito de toda a região aí mandaram material também ajudar a gente no momento ali que a gente precisava fazer o paliativo, que era a lona ali para cobrir o que, o que restou. Né? E agora vem todo o trabalho de levantamento dos estragos, dos danos, para que a gente possa, é, com base nesse levantamento, solicitar os fornecedores de telha, de colchão, aquele que precisar, e demais itens necessários aí, que a gente possa estar tá suprindo as necessidades que a nossa população está tendo nesse momento. Tá certo. Obrigado, prefeito Emerson Mas. Dá para ver no nosso, ao fundo da gente aqui, atrás de nós, o pessoal trabalhando já, distribuindo lona, a população chegando. Vamos vir agora também a experiência do Sargento Santos, ele que é coordenador da Defesa Civil na região, para esse momento a experiência que ele tem e o um recado para deixar também aos nossos seguidores. Sargento, mais um momento que a Defesa Civil mostra a sua importância para atuar. Bom dia. Exatamente, um dos maiores papéis que a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina tem, que é esse, dar a resposta nesses momentos difíceis. Né? É, infelizmente, a gente aparece muito nesses momentos, mas é a hora que o governo do Estado, que a Defesa Civil do Estado tem para dar a resposta para a população, para que ela tenha um, uma resposta digna nesses momentos tão difíceis. Né? Então, é, a gente já tem experiência da, na região aqui, a coordenadoria do Planalto Norte é sediada em Canoinhas, então... É muito comum no nosso estado a gente sofrer esses intempéries. A gente, é, como vocês podem bem ver, né? A gente é um estado que sofre muito com tornado, com granizo, com vendaval, com inundações. É característico do nosso estado, então a gente tem que estar preparado. Assim como a Defesa Civil do município de Mafra está preparada, assim como a Defesa Civil do estado está preparada para dar essa resposta ao município. Desde a noite de ontem a gente já... já está é, em conversação com o município, vou, é, estamos aqui desde ontem à noite, trouxemos lona e agora estamos esperando o, o levantamento para que a gente possa já mandar as primeiras respostas com relação a telhas de fibrocimento, colchões e qual, qualquer necessidade que a, que a Defesa Civil do Estado possa estar tá dando para o município de Mafra. Estamos nessa fase de levantamento, uma fase que, que demanda um pouco de tempo, mas que é essencial para que a gente tenha um número, para que a gente já possa estar tá dando essa primeira resposta aí à população de Mato. Nós demos a referência, inclusive, Sargento Santos, porque é bombeiro militar de carreira, portanto, mais do que certo, Sargento Santos como a referência. E na sua experiência também como bombeiro militar, como coordenador agora da Defesa Civil, que recado o senhor deixa nesse momento para a população que sofreu esses, esses danos esses prejuízos? Então, é, é devido à experiência como bombeiro, já aproveito e agradeço a vocês pela oportunidade de estar lembrando o pessoal. Né? Nessa hora, o nervosismo toma conta e a gente acaba deixando de ter alguns cuidados, principalmente com o trabalho em altura. Né? Em outras cidades, a gente infelizmente tem registro de enfermos, de inválidos, de até pessoas que vieram a perder a vida nesse processo de, de, de cobertura sem esse devido cuidado. Então, pessoal, cuidado nessa parte. É, na hora de cobrir, de colocar lona, de colocar as telhas, preste atenção na segurança, pois é essencial nesse momento que a gente faça esse serviço com calma para evitar aí que além do prejuízo material, como o prefeito bem falou, né, que a gente não tenha feridos ou danos humanos mais ainda do que já aconteceu. Então, é, procurar, se possível, pessoas que tenham experiência com essa altura, né? e fazer o trabalho sempre amarradinho ali com uma corda de segurança para que a gente não venha a sofrer maiores danos. Tá certo. Obrigado, então, Sargento Santos, coordenador da Defesa Civil Regional aqui eh, em Santa Catarina, nesse momento que vive o município de Mafra. Chamamos o, novamente o prefeito Márcio, por gentileza. Prefeito, quais a, qual a, a região de Mafra que foi atingida? Quais os bairros? Os principais bairros aí pegou Solidariedade, pegou Mala Flecha, pegou Vila Ivete, Vista Alegre... Pegou em Buial, né? Novo Horizonte, é, região do interior, pegou muito forte também, Rio Branco. Pegou uma faixa extensa do nosso município, né? E muitas casas de eternite, né? Então, é que por os danos é, devido às pedras em cima, né? Mas estamos trabalhando, com certeza, a gente vai, vai estar ajudando toda a população a reconstruir esse momento difícil que estão vivendo, né? E vamos unir força e vamos em frente. Né? Volto a pedir paciência à população. Estamos trabalhando, estamos agora na fase de levantamento, fornecedores já estão todos acionados, assim que a gente tiver os um números exatos, já vão começar a trazer o material para que a gente possa estar distribuindo e fazer a reconstrução das casas aí que foram danificadas. É importante também, Márcio, nesse momento, as pessoas não fazerem loucura, né? Aquela questão de subir em cima de telhado, é, sem proteção, é, mexer com fio elétrico. Então, peço para a população, já tivemos muitos danos né, com, com essa com esse granizo, não vamos ter danos, danos aí também de pessoas. Né? Então, é, o material a gente reconstrói, a gente consegue é, é, ajudar a população e reconstruir as casas e tudo mais. Agora, a vidas a gente não consegue voltar, né? Então, vamos ter bastante cuidado, bastante cautela para que a gente não cause problemas maiores, né? Prefeito, o senhor já, deu, já, já declarou para os nossos seguidores que ainda há uma avaliação quanto à lavoura, principalmente na área rural. Mas é, tem uma avaliação já também, não digo avaliação, mas informações também mais precisas quanto à área rural? A área rural a gente recebeu informação deste momento ainda, a parte mais crítica é a região ali do Rio Branco, né? É, mas a nossa equipe da Secretaria da Agricultura já foi acionada, já estão em, em campo fazendo levantamento né, para a gente apurar também os prejuízos. E também na área rural, aí as necessidades que se tem de, de, de telhado, de reconstrução de telhas, né, colchões também, o pessoal também pode nos procurar a Defesa Civil, que a gente vai estar dando todo, todo o suporte também para a área rural, com certeza. Perfeito, aproveitando também quanto à logística, as pessoas que precisam ainda não puderam se deslocar até aqui a Defesa Civil, é, quanto a pegar lona, um auxílio, enfim. A prefeitura, ela tem, de repente, pode atender as pessoas nas casas ou torna-se um pouco difícil, é melhor todo mundo centralizar aqui? Aqueles que puderem vir até aqui, para a gente fica melhor, porque a gente está com bastante demanda, né? Mas aquelas pessoas que não têm condições de se deslocar até aqui, entrem em contato com o 3643-7742 36437742, aqui na Defesa Civil. A gente tem a nossa equipe também que vai estar se deslocando até o local aí para dar o apoio necessário. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, prefeito Emerson Mas, prefeito do município de Mafra. Esse momento que atravessa o município, o granizo que aconteceu ontem à noite, como já foi destacado, de 15 a 20 minutos, mas o estrago foi muito grande. E a gente, portanto, reportou a vocês que nos acompanham, no R-Mix no ar, a atual situação do município através das autoridades. O Sargento Santos, que é o coordenador da Defesa Civil Regional aqui em Santa Catarina, e também o prefeito Emerson Mas. R-Mix no ar com o apoio de Ciclope de Norte, temos o apoio da Clínica Odontológica Romanha, temos o apoio de Papa Tudo e também, claro, da Nobre Ofício.